Nasci, me criei no seringal, eu plantei a seringa e hoje eu posso dizer que forneço lápis da seringa aqui para a fábrica também, porque a minha família também fornece lápis para cá também. A fábrica ela é única no mundo né, que fabrica um preservativo com látex nativo. Toda a nossa produção né, de látex nativo vem de dentro da reserva extrativista Chico Mendes, onde a gente tem 16 pontos de recolhimento. A gente tem 700 famílias cadastradas que fornecem né, esse lato de natura para a fábrica de preservativos. Tudo isso, conjunto com o seringueiro, conjunto com a floresta, para que não, a gente não desgaste a seringueira e a gente tenha sempre um produto de boa qualidade. A nossa produção diária é de 300 mil unidades por dia. 100 milhões de unidades ao ano. Né? Então a gente faz com tudo isso trabalhando com a usina, junto com o seringueiro, né? fazendo essa demanda. De, de chegada do látex até a sua centrifugação para fazer o composto de látex para que a gente tenha sempre um, um preservativo de boa qualidade. Além de fazer preservativo, a gente leva a qualidade de vida né, para chapuri, para as pessoas que a, doenças extremamente transmissíveis, para planejamento familiar e para o desenvolvimento de chapuri e a questão da sustentabilidade que está aí é, afetando o mundo todo.